Olá Senhor, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o batismo e o pecado. As pessoas pensam que para se batizar elas precisam estar totalmente livres do pecado. Mas na verdade não é isso. O próprio batismo já vai apagar todos os seus pecados ali para trás. Isso mesmo. Desde o dia que você nasceu até o dia do seu batismo nas águas, todos os pecados que você cometeu são apagados? Aí você fala, como assim? Existe uma base legal de registro diante do Senhor. Na qual quando você se arrepende, pede perdão, você está invocando essa legalidade para a sua vida. Você está colocando de uma forma que o seu, a sua vida, o seu mover, a pessoa que você é, está totalmente ligada à pessoa que Cristo foi. E ele é perfeito, ele não pecou e ele sabe todas as coisas. Então, às vezes, quando a gente pensa, por que, que eu vou batizar se eu ainda não consegui lidar com alguma situação ou eu ainda sei que eu vou pecar? É exatamente o contrário, é exatamente por isso que você deve se batizar. Porque até o momento do seu batismo, tudo foi apagado, menos a consequência do seu pecado. Imagine, se todas as vezes que a pessoa pensasse num pecado, vamos pôr um exemplo, sexo fora do casamento, e tivesse gerado um filho, e ela se convertesse e batizasse. Esse filho deixaria de existir, Ia ser como se fosse o Thanos estralando os dedos e todas as pessoas parando de existir no mundo. Porque, na verdade, a consequência de um pecado, ela não é apagada pela sua decisão. Mas a pessoa que você é, isso é. Você é regenerado, você é transformado. E tem algo dentro de você, o Espírito Santo, que vai te impedir de fazer isso novamente. Você quer ver um exemplo? Imagina que você é um telefone. Imagina qualquer um. Não precisa ser um A50 um 2100 daqueles que nasceram em 1994. Ou qualquer outro assim. Mas imagine que você é um telefone. O seu corpo, que é onde você anda, que é por onde você fala, que é onde você vê, basicamente por onde entra o pecado, é o aparelho do telefone. A sua essência, o seu espírito, que é o que você é e o que volta para Deus quando você morre, isso pode ser o Android ou o iOS, dependendo se você pensa no aparelho Samsung ou Motorola ou iPhone, não importa. O sistema operacional é o seu espírito. O hardware, o aparelho, é o seu corpo. E quem você é? Quem são as pessoas? Quem são a essência delas? O que te diferencia? A sua personalidade, as coisas que você viveu, as escolhas que você fez, que Sim. vem do livre-arbítrio. As pessoas que conheceram você e que passaram pela sua vida, a sua personalidade, as suas vontades, são os aplicativos que estão dentro de você. Só que durante a sua vida toda, alguns aplicativos vieram com vírus, ou outros, você achou que era uma coisa, mas não era. Alguns estão pesando muito no seu hardware e o seu corpo tá mais lento, tá mais cansado, tá com algum problema. Pois bem, quando você batiza, é como se você formatasse. Todos esses aplicativos são apagados, todos os registros, tudo daquilo que é ruim. E voltasse somente aqueles que você escolheu e que são bons, que fazem bem pra você. E nesse jeito, além de tudo, você ganha vida de Deus na sua vida. Isso quer dizer que o Espírito Santo passa a integrar com você, com quem você é. E esse Espírito Santo pode ser, adivinha, um antivírus. É como se ele apitasse dentro de você, ou por paz, ou por incômodo, quando você tivesse diante de alguma situação. Então, se você está vivendo, depois de batizado, e sente um incômodo, uma dúvida, uma sensação de que não devia fazer... Você pode ter certeza que é o Espírito Santo te dando intuição para falar não. E agora você pode, porque você é livre do pecado, você foi perdoado. Agora, quando você sente paz em alguma decisão, é ele te falando, pode ir, que eu tô contigo. E esse arquivo aí você pode baixar que não vai te trazer nenhum problema. A verdade é que às vezes as pessoas me ouvem dizer isso e pensam, mas como que eu vou sentir isso de forma tão orgânica ou tão fácil? Porque quanto mais perto você chega de Jesus, mais fácil fica entender o que o Espírito Santo dentro de você fala. Porque se você lê a Bíblia, se você está em comunhão e em oração, você está fortalecendo esse antivírus. Ele está sempre atualizado. A verdade é que o que a gente tem como oportunidade no batismo é mudar a nossa vida. Transformar a nossa alma. Ligar o nosso espírito com o Espírito Santo. E deixar o nosso corpo menos propenso a pecar. O batismo ele vai formatar você e vai te colocar na sua melhor versão. Imagine agora, como você seria totalmente grato, salvo para toda a eternidade, vivendo com Jesus, que seria o único governo não corrupto que vai existir, e ainda assim se sentir amado, completo. Essa é a promessa do batismo. E aí, o pecado, ele ainda vai existir. E o que eu faço depois que eu batizar e pecar? Bem, três passos. Você, primeiro, identifica o seu pecado. Saiba que aquilo é algo que te afasta de Deus e que tem consequências que você vai ter que lidar. Segundo, peça perdão tanto para Deus quanto para as pessoas que você lidou se você pecou contra alguém. E terceiro, se arrependa. Se arrependa e não falte a fazer, porque agora você é a nova criatura. É isso. Paz do Senhor. Obrigada.